Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conversa Aberta. Esse programa aqui que você tem a possibilidade de conversar com executivos de empresas listadas na Bolsa de Valores. É um programa super legal porque você que está querendo investir, ou já investe nas empresas, pode tirar suas dúvidas ao vivo. Então isso é super bom, a gente, a gente aqui na Genial sempre tenta manter essa proximidade com as empresas e fazer você, que obviamente aqui é um investidor, também ter essa proximidade, que talvez você não conseguiria por vias comuns, vamos colocar dessa forma. Hoje a gente está aqui para fazer o um episódio com o pessoal da Inge. na verdade representado aqui pelo Rafael Bozo, que é o diretor de RH. Rafael, muito obrigado por estar aqui, é uma alegria poder te encontrar. E acho que foi a primeira vez né, que a gente se encontra de fato aqui, mas já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, que eu tenho certeza que tem muita coisa para falar e talvez nem dê tempo de falar tudo. Vamos lá, sim. Boa noite, pessoal. Primeiro, aí, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês e, e procurar ajudar né, a, a transmitir um pouco mais de, de informações e conhecimentos aí sobre, sobre a empresa, sobre o nosso setor. É, e sobre nossos planos e estratégias de crescimento, de, de, de proteção né, dos nossos resultados para o futuro. boa Só eu... fazendo uma correção, eu ainda não sou diretor, sou gerente de RI. Tá? Gerente de então, RI. <risos> ah, mas e, vamos torcer então para A gente que... chega lá. É, exatamente. <risos> Bom, pessoal, só deixando aberto aqui, tá para vocês mandarem suas perguntas aqui no chat, se você tiver alguma, fique super à vontade, ao longo do programa que eu vou trazendo. Mas, Rafael, eu queria te trazer uma primeira pergunta já que é basicamente, o nosso analista fez aqui, eu já quero começar até com ela. Ele falou assim, recentemente vocês anunciaram a aquisição dos direitos de desenvolvimento de um projeto com capacidade instalada de 880 megawatts, né, que é o projeto eólico Serra do Assuruá, se eu não me engano é assim que se pronuncia. Investimentos esperados na casa do 6 b Qual que é o potencial de retorno que vocês enxergam nesse projeto e se tem alguma, algum cronograma que você pode divulgar aqui para a gente de entrada operacional de fato? Vamos lá. Vou começar pelo final, que é o que eu posso responder mais assertivamente no momento. Né? A gente já é, realmente anunciamos é, a aquisição desse projeto é, e, o, e o CAPEX, a gente anunciou o CAPEX estimado agora no, no segundo trimestre, cronograma é, de que iniciaríamos a implantação nesse ano, muito em breve, construção no início do, do ano que vem, e entrada em operação gradual, em 2024. Né? Um projeto desse, veja que é um, é um projeto muito grande, vai ser o maior projeto eólico que a engenharia desenvolver em fase única, nós já desenvolvemos projetos com é, um, um tamanho é, relevante como esse, com 600 megas, mas em mais de uma fase. Já a Serra do Sul lá vai ser o primeiro projeto é, que a gente vai desenvolver em fase única, né? sendo quase 900 megas. Então, ele deve entrar gradualmente a operação em dois, a partir de meados de 2024, atingindo é, capacidade total até o final do ano e início de 2025. Com relação, a, com relação a retorno, quem já me viu em outras lives, eu já fui, sempre sou, normalmente a gente é questionado disso, a, a questão é que nós não damos guides de retorno, especialmente retorno específico de projeto Uh, e por quê? Porque isso pode comprometer a nossa estratégia de comercialização, pode comprometer estratégia, né, a nossa negociação com fornecedores, uh, então a gente procura não divulgar, dar tanto detalhe. Mas o que a gente pode passar é uma, é, é, uma, é uma ordem de grandeza que vem do nosso controlador, a Engie, lá em Paris, ela já anunciou que busca, ao menos, um retorno de... É um retorno em torno de 2% acima do custo médio ponderado de capital do projeto, não da empresa. Né? Então, dependendo, no mínimo, isso, né, de, com projetos que têm um risco menor de implantação, você consegue exigir um, um retorno menor. Para projetos mais complexos, naturalmente, você tem que exigir um retorno maior para equilibrar né, essa relação é, é, risco-retorno. Boa. Ainda continuando um pouco no gancho do projeto eólico, eu, na verdade a próxima pergunta começa desse jeito. Ele fala assim, Brasil ainda apresenta um superávit estrutural na oferta e demanda de energia elétrica. Ou seja, por enquanto, tem mais oferta do que demanda. Com a melhora das chuvas e enchimento dos reservatórios ao longo do tempo, como andam os preços de energia a longo prazo? E isso não pode afetar a lucratividade desse projeto eólico no futuro? E aí, tem mais uma pergunta aqui, que é como andam também os novos contratos né, de, da Engie que fecham no mercado livre né, de energia. É, essa é uma, uma pergunta, pergunta muito boa, né, vamos quebrá-la em algumas partes para poder endereçar todos os pontos. Né. É, sim, existe uma sobra, né, a gente chama de sobra estrutural de, de energia no, no, no setor elétrico brasileiro, ou seja, você tem e vai ter nos próximos anos mais capacidade instalada do que a, a demanda total esperada, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ainda ele conta muito com geração hidrelétrica, e a gente está passando, felizmente, né, para uma ideologia muito boa nesse último período chuvoso que que, que se configurou ali no final de dezembro até, até abril desse ano, a gente já está no período seco mais, com boas afluências ainda agora dentro de 2022, é, mas temos que lembrar que por um período bastante longo aí na década passada, até 2021, nós tivemos um, é, é, períodos úmidos muito baixos e uma, uma energia natural afluente abaixo da média. Então, a, a pergunta que, que fica, né o que, que, é, é, o que, que nós veremos aqui para frente? um regime hidrológico como a gente teve de 2021 para 2022, um misto do que a gente teve nos últimos 10 anos, um período mais seco. Bom, essa é a primeira incerteza. Por que é importante ter essa incerteza na cabeça? Porque, é, ao ter um volume menor de chuvas, essa sobra estrutural, ela se reduz muito. O famoso, quem está acompanhando o setor elétrico, deve ter ouvido muito falar da sigla GSF, né? que é o que? É um déficit de geração hidrelétrica. Então, existe uma sobra estrutural, mas ela é Conceitual ela é teórica, porque se não houver chuva, é uma boa parte dela ela desaparece rapidamente. como a gente está num período chuvoso, teve um período chuvoso com uma boa hidrologia, efetivamente. Isso teve algum impacto. A gente começa a ver um impacto em redução de preço de médio prazo, porque há a expectativa então que haja uma sobra dessa sobra desse dia, energia, energia mais do que a demanda. Então, a gente viu afundar um pouco essa curva de preços no período até 2024, 2025, talvez possa se estender até 2026, é, mas é importante lembrar que, no caso, no nosso caso, a gente está muito bem contratada até é, até esses anos de entrega da energia. Então, a gente procura, faz parte da nossa estratégia de comercialização, ficar o máximo possível contratado, justamente não ficar exposto a, é, tanto para o bem como para o mal, né, ter uma boa hidrologia, ou ter um, algum, uma, alguma, algum evento como uma crise econômica que faz com que tenha uma redução do consumo, e a gente tem visto isso muito, infelizmente, no país nos últimos anos, tivemos uma pandemia que gerou também redução do consumo, então, para não, não ficar é, exposto a, a, a, a riscos de curto prazo, a gente procura estar é, tá muito contratado. Então, a gente tem uma sobra no nosso balanço de energia é, para os próximos, para 2022, 23 mas essa sobra é para fazer frente ao GSF, ao risco de, é, do déficit de geração hidroelétrica. E mais para frente, a gente vai vendendo energia gradualmente. Então, é, a gente está muito bem contratado, novamente, reafirmando até esse 2025, 2026, é, e como eu disse, a Suruá ela vai começar a operar a partir de 24, 25. Então, nós ainda temos um tempo, podemos aguardar, não precisamos sair agora vendendo essa energia desse projeto, nós temos um tempo até é, se aproximar de quando a gente veja uma configuração melhor dessa demanda. Até porque clientes do mercado livre não costumam comprar energia com tanta antecedência, com dois, três, quatro anos de antecedência compra energia com um ano, um ano e meio de antecedência. Então, a gente deve vender a energia da Assuruá a partir do ano que vem, a partir de 2024. Então, ainda uh, temos tempo. Boa. A minha próxima pergunta tem a ver com dividendos, porque eu acho que muita gente, quando investe em preço do setor elétrico, acaba pensando nessa, nessa renda passiva né, que vai receber das empresas. E aí, com esse investimento na casa do 6 b nesse projeto da Serra do Assuruá que você comentou, Faz sentido que a empresa passe a pagar menos dividendo ao longo dos próximos TRIs ou não? E aí como que você vê né, de payout também ao longo dos próximos, próximos trimestres para a empresa? Bom, vamos lá. Só recapitulando então. Nossa política, nosso compromisso né, de, de distribuição de, de dividendos é, ver um, a intenção aí do, do nosso board é pagar pelo menos 55% de payout, ou seja, é, distribuir pelo menos 55% do clíquido ajustado. É, contudo, se a gente olhar o histórico do que nós distribuímos, vamos ver que em várias ocasiões nós distribuímos 100%. É, e a gente faz, naturalmente, a gente procura distribuir o máximo possível considerando a gestão do fluxo de caixa, dos compromissos né, da companhia, não só com, com novos investimentos, mas também com o serviço da dívida. Então, nós temos, uma, a gente está com uma estrutura é, de capital equilibrada, né, um nível de endividamento que é bastante confortável, uma dívida líquida sobre que está em torno de 2,2 vezes, e um perfil de endividamento, de amortização desse endividamento, longo, então, de, de seis anos e meio a sete anos, né? considerando que a gente tem, é, no último ano, um ebite acima de 5 bilhões, um investimento de 6 bilhões, que é diluído no um ano e meio, dois anos, potencialmente permitiria que a gente distribuísse acima do piso. Mas nós estamos num período em que nós estamos vendo as taxas de juros muito pressionadas, né? é, dificuldade com, em, com negociação, de, é, em alguns, é, dependendo do investimento com alguns fornecedores, então preferimos esse ano, no primeiro semestre, é, declarar um, o, o piso, os 55%, com possibilidade daí de fazer um ajuste agora no segundo semestre. Ou seja, eu não consigo te responder ainda se assim, vamos distribuir a mais que os 55%, mas o mínimo já está garantido. E há é uma boa possibilidade, há é uma possibilidade de a gente é, fazer um ajuste agora no segundo no segundo semestre. Nos próximos anos, tudo vai depender de novos projetos que venham para o nosso pipeline. Né? A empresa é, tem um, uma carteira de novos projetos, que com, a, com o projeto Assurato, é, totaliza 3.5 gigawatts para os próximos anos, e conforme esses projetos foram sendo aprovados a implantação, a gente vai ter novos compromissos de CAPEX. De novo, a gente sempre vai procurar fazer uma gestão do caixa, né, do, é, do atendimento ao serviço da dívida, com o crescimento, procurando distribuir o máximo possível. Boa. Próxima pergunta tem a ver com a aquisição da TAG, que é uma empresa de gás. Basicamente ela fala assim, a aquisição da TAG está se configurando em uma avenida de crescimento muito interessante para a empresa. Qual o mercado potencial que vocês têm enxergado para os próximos anos? Como que anda a demanda pelo produto e quais são os benefícios de uma indústria contratar o produto de gás ao invés de manter a conexão tradicional às redes de rede de energia elétrica? É, vamos lá, primeiro para né, deixar bem claro, a TAG ela é uma transportadora de gás, ela não compra ou vende o gás, a molécula ela leva a molécula do ponto A para o ponto B. Né? Então, é, é, uma, é uma rede, na verdade, uma rede de gasodutos, é a maior empresa transportadora de, de gás do Brasil, com 4.500 quilômetros, né? com gasodutos na costa, na região amazônica e que é, foi um movimento estratégico que o grupo e a Brasil Energia fizeram em 2019, eu adquiri esse ativo é, da Petrobras, para entrar é, no setor de gás, é, é, visto que havia, já a, já se tinha a previsão da abertura do mercado de gás no Brasil. E a gente tem visto o mercado de gás evoluir. Quando como, quando adquirimos em, em, em consórcio, né, em, em parceria com, com o nosso controlador, com o Fundo Canadense CDPQ, é, o ativo estava 100% contratado com o Petrobras. Hoje ele continua, em tese, né, digamos, 100% contratado para a Petrobras, mas a Petrobras já está cedendo é, parte da sua da capacidade que ela contratou com o TAG para outros agentes. Então você começa a ver outros agentes além da Petrobras vindo ao mercado, demandando essa necessidade de transporte de gás, então isso mostra que o mercado está evoluindo. E isso é, é, muito, isso é de muito interesse da TAG. Hoje... É, como eu falei é, temos outros é, chamo carregadores né que contrata o serviço de transporte de gás que totaliza cerca de 20% do total do total da, da capacidade da TAG e isso deve evoluir conforme a, o país consiga efetivamente injetar trazer né, o gás é, o gás para a costa e haja como vocês comentaram né o interesse em investimento, em troca do combustível, porque determinadas indústrias é, elas podem deixar de utilizar a energia elétrica como combustível, e utilizar o gás. E em determinadas indústrias é, é muito mais é, é, é muito mais produtivo, é muito menos oneroso utilizar o gás do que o combustível, vai tornar essa indústria mais competitiva. Então, há, há, há todo o interesse né, de, de aumentar a competitividade da indústria e, para isso, né, a necessidade não só de que o gás chegue, mas chegue na da costa, né, dos campos, na, na costa do Brasil, mas também que ele seja entregue com novos pontos de entrada e saída, eventualmente, aumento de capacidade dos gasodutos, ou seja, novos investimentos. Né, novos investimentos que podem trazer receita adicional à TAG, porque é um serviço... É, é, uma, é um setor que também é um setor regulado, então ele depois, todo o investimento novo, ele passa para o NP, e que daí vai calcular uma nova tarifa com um retorno adicional é, para a TAG, né, para esse, esse agente do setor. Boa, tem uma pergunta aqui que veio do chat, basicamente assim, o que vocês acham da estratégia de comprar um projeto já pronto e com contratos assinados ao invés de fazer ele desde o zero? Sim, é tudo uma questão de apetite de risco-retorno. Né? Nós, é, é, é, todo projeto tem um, um, um, um público a quem ele interessa mais. Né? Nós somos desenvolvedores, né? nós estamos acostumados a desenvolver projeto, implantar, contratar fornecedor, ir lá... É, é, tira, alcançar os licenciamentos é, necessários para que o projeto, licença ambiental, para que inicie a plantação, inicie a operação, é, levantar financiamento, então, é, isso está isso no nosso core. Né? Existem é, é, outros concorrentes por esses projetos que são é, investidores financeiros, né? a gente tem visto muitos fundos, FIAS, que têm investido no setor e eles aceitam retornos, é, retornos menores do que os nossos. Então, a gente costuma dizer, quanto mais complexo, melhor para nós, porque aí a gente consegue mostrar a nossa capacidade de implantação, de desenvolvimento de projetos. Quando você tem um projeto que ele já está em pé, né, já está operacional, já foi financiado, já tem o contrato, a gente não consegue agregar muito, né, tem muito é, pouca... É, margem para você extrair mais valor daquele projeto. Então, a gente acaba perdendo competitividade frente a esses outros investidores, esses outros é, empreendedores que têm mais um punho um, um financeiro. Então, assim, às vezes, quanto é, é pior, mais complexo para nós, é, nós ficamos mais competitivos e aí conseguimos extrair mais retornos. Isso não quer dizer que a gente não olhe projetos que já estão operacionais, já estão contratados, olhamos, mas nos últimos anos a gente viu que efetivamente não consegue ser tão competitivo, porque o retorno que a gente acaba extraindo é um retorno menor do que a gente consegue criar em projetos um pouco mais complexos, ou criar um projeto ou criar um projeto que a gente desenvolve desde o início, como é o caso é, de projetos é, que nós temos aí, Santo destino, Prairie e outros projetos que já estão operacionais Boa. Eu quero entrar agora num bloco para falar um pouquinho das linhas de transmissão. Eu acho que eu vou quebrar essa pergunta aqui em dois, para ficar um pouco mais fácil do pessoal até entender. Então, na verdade, primeira pergunta, né, qual que foi o racional de entrada na aquisição do lote 7, que foi adquirido no, no último leilão aqui da ANEL? O autodeságio ofertado não é um risco para a lucratividade do projeto? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço outra. Vamos lá. O é, lote 7, é, é importante observar que ele é um lote que é, ele é, na verdade é uma extensão ao projeto Novo Estado, que é um um projeto de linhas de transmissão e subestações que nós, a INGE, está implantando é, no norte, então 1.800 quilômetros, então, na verdade, há muita sinergia, não só na implantação desse lote 7, que é um lote pequeno, é, a gente está falando um lote que o, investi, o capex da Nel é 110 milhões de reais, para o nosso tamanho é um investimento baixo, então, com isso, a gente consegue reduzir esse investimento total. Essa previsão ela fica muito acima do que nós conseguimos é, otimizar. A gente já anunciou que vai ter uma economia em torno de, de em torno de 30% até mais. Então consegue reduzir o capex e conseguimos agilizar a implantação do implantação desse lote. Por quê? Porque ele vai se conectar numa subestação que é nossa. Então todo o projeto desse desse lote 7 ele já vai ser desenhado considerando que já existe o equipamento lá porque é nosso. Então você consegue antecipar e a gente está previsto prevendo uma uma antecipação de 24 meses na entrada em operação. Então somatória dessas sinergias de implantação com essa sinergia de operação, porque eu já vou ter pessoa, pessoal lá operando linha do novo estado, então na operação tem mais sinergia também, somatória dessas sinergias fizeram possível com que a gente oferecesse um deságio da ordem que foi oferecida. Então, foi, conseguimos ser muito competitivos nesse projeto específico. A gente participou em outros dois lotes no lote 2 e no lote 3, é, fomos mais competitivos no lote 2, é, chegamos próximos, aí eu vivo a viva voz, mas já no lote 3 não fomos tão competitivos. Então, é, é importante ressaltar que a gente continua mantendo a nossa disciplina financeira, é, nós temos o nosso limite, é, continuamos no aprendizado. Quando é, entendermos que o retorno é adequado ao risco, a, a gente tem se mostrado competitivo e vai é, buscar ampliar nossa presença no setor de transmissão. É, mas quando não for, tudo bem, a gente espera uma nova oportunidade, porque é, nós temos a nossa disciplina a ser respeitada. É, o último complemento dessa pergunta seria se a gente pode, como investidor, esperar aquisições de terceiros ou somente de projetos adquiridos em leilões? É, atualmente, nós temos os dois. Né? Gralha Azul, projeto que já está 100% operacional, 95%, não está 100% operacional, porque ainda demanda é, investimento da distribuidora local lá numa subestação, mas da nossa parte está completo. E foi um projeto que nós ganhamos no leilão em 2017, nós vencemos esse lote é, em 2017. E temos Novo Estado, que eu comentei agora, esse foi um projeto que nós adquirimos é, no mercado secundário. É, e, como eu falei antes, ele é um projeto que ele estava enfrentando uma certa dificuldade com negociação com fornecedores, com é, o financiamento do projeto, é, ele estava um pouco complexo. Nós conseguimos entrar, conseguimos é, é, resolver essas questões e oferecer uma proposta competitiva, e é, que foi um ganha-ganha, tanto para quem vendeu, e foi um ganha para quem vendeu, e foi um ganha para nós que conseguimos gerar um retorno um bom retorno nesse projeto então assim não existe uma discriminação não existe uma uma preferência tudo vai depender do risco retorno que esse projeto vai oferecer sendo seja ele no leilão seja ele no mercado secundário uma venda do um projeto que já foi já passou pelo leilão né? eu quero te trazer uma última pergunta que vem aqui do do chat na verdade que foi o mesmo cara que perguntou a outra pergunta que eu te trouxe. Ele falou assim, o, que, é boa. Vamos lá. o que, que vocês acham da, da ideia da liberalização do mercado? O ACL não impõe riscos de funding para novos projetos em relação ao ACR? E aí ele até um, deu um disclaimer aqui, lembrando que o ACR tende a ter prazos maiores. É, sim, sim, é, pode, pode trazer um risco de funding, ou seja, é, é, porque o que... Como, só para explicar para o pessoal que está é completando perto, né? normalmente o que que as algumas os empreendedores fazem? Né? Eles utilizam contratos de longo prazo que são assinados no mercado regulado, como ele é muito bem contou, né? é, como uma garantia para levantar um financiamento. O um recebível de longo prazo é, é, vai fazer o, o, o, o suporte, vai fazer a garantia de um financiamento para colocar o projeto em pé. No mercado regulado, se tem prazos de contratação, energia existente de de 1, 8, e, e no, no, energia, energia nova de 8, 15, 25, até 30, 35 anos, são prazos muito maiores do que você encontra normalmente em média no mercado livre. No mercado livre, os prazos médios de contratação, estão ali 5, 4, 6, 7 anos, dependendo né, do, do, perfil do, do perfil do cliente. Então, tem um, um prazo menor, então acaba demandando uma uma robustez maior de balanço dos empreendedores. O que é que, entre nós, no nosso caso, é uma vantagem competitiva. A gente tem um balanço bastante robusto, temos capacidade de endividamento e de acesso ao mercado, a taxas competitivas. E, por isso, é, respondendo a primeira parte da pergunta dele, é, vemos a liberalização do mercado com bons olhos, até porque é muito positivo né, você ter liberdade de quem comprar energia e especialmente com um custo mais vantajoso. Isso vai tornar, é, hoje os grandes consumidores já têm acesso a esse mercado livre, torna a indústria mais competitiva, mas a gente pode tornar né, o custo menor, o acesso à energia é, mais adequado para uma gama maior de consumidores. Né? É, a gente pode ver com isso, com essa liberalização do mercado, uma mudança é, bastante significativa, no setor elétrico, assim como vimos no setor de telecom nos idos dos anos 2000. Né? Antigamente, você tinha que entrar uma fila para comprar um celular. Hoje, tem pessoas que têm dois, três celulares. É, o que vai acontecer é que você vai poder comprar energia, escolher de quem que você vai comprar energia. É, ainda não é previsto, né? a gente está falando só em alta tensão, não está falando em consumidores residenciais, mas, por que não, no longo prazo, isso pode chegar a acontecer. Mesmo com essa abertura somente do, até a alta tensão, que não é somente, né uma mudança significativa, mesmo assim a gente está falando da entrada de milhares de novos consumidores é, e que vão trazer demanda é, para o mercado e, e potencial ganha-ganha. É, né? O consumidor vai conseguir, né, esse consumidor vai conseguir comprar energia a um custo mais competitivo e os geradores vão ter um retorno mais adequado a seu investimento. Boa. Show de bola. Rafael, muito obrigado pela sua presença, foi super legal. Acho que fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Tenho certeza que tem muita coisa para falar, especialmente quando sair os é. próximos resultados. Acho que pô, ficaria super legal de você vir aqui para contar um pouquinho mais para gente. Ótimo. Prazer aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e boa semana a todos. Show de bola. Pessoal que acompanhou, muito obrigado também a vocês que acompanharam aqui. Lembrando, tá? Esse programa vai ao ar toda... Quarta-feira aqui no canal da Genial, às vezes a gente tem segunda-feira, às, às vezes a gente muda de dia, mas normalmente, oficialmente, toda quarta-feira, às sete e meia da noite, então não acompanhe os outros episódios que a gente teve aí, é só você entrar na nossa playlist e ver tudo com calma. Se você tiver alguma sugestão de empresa que você queira que a gente traga, também coloque aqui nos comentários, a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos episódios, um forte abraço, valeu! A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam